O candidato vai poder aplicar em sua campanha até 10% do limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual ele vai concorrer. É diferente da doação de uma pessoa física. Pessoa física pode doar um percentual em recursos financeiros e um valor em recursos estimáveis, empréstimos. Para o candidato, não. Esses 10% para o candidato incluem recursos financeiros e estimáveis que ele aporte em sua campanha. Então, o limite, somados todos os recursos que o candidato possa aplicar em sua campanha, é de até 10% do total de limite de gastos estabelecido pelo cargo, para o cargo ao qual concorre. Um abraço e até o próximo.